Desde o primeiro contato foi muito acolhedor, o time sem demagogia, muito família, muito parceiro, nos deixa muito à vontade e assim, e desempenhar o dia a dia fica muito mais fácil, né? muito mais suave aí, com, quando você tem uma retaguarda, quando você tem um, um, uma parceria, né? você, se, você se sente abraçado. Né? É, o que eu acho que mais motivador nessa empresa é quanto essa empresa é dinâmica. Né? É, é, quantas mudanças aconteceram, pelo menos no período que eu estive na Simpress, e como a gente conseguiu se adaptar tão rapidamente a essas mudanças. Né? Tudo isso a gente conseguiu fazer de uma forma muito organizada, muito rápida, todo mundo vestindo a camisa e entendendo o desafio. Muitas coisas me motivam na Simpress. Né? Uma das coisas que mais me motiva são os desafios, né? a, a possibilidade de crescimento né? é, e, e a, a possibilidade de aprendizado. Na Simpress a gente aprende muito. Né? É, todo dia, praticamente, a gente tem novos aprendizados. Acordar de manhã e vir trabalhar não pesa. assim Eu acordo cedo, faço as minhas coisas e depois venho para Simpress tranquilo. Flui bem também, na minha opinião, e isso me faz me sentir muito bem aqui dentro. Né? Os desafios são constantes, mas com o apoio de pessoas, construindo junto. E a cultura da empresa também, acho que a adaptação à cultura me faz me sentir muito bem aqui e sorrir todos os dias porque trabalhar para mim é uma motivação mesmo. A gente faz acontecer, a gente tem energia, é, o nosso barco ele tem rumo, tem um caminho certo, sabe? Um, uma rota. Hoje a gente tem um time sensacional. Né? um time guerreiro e a gente sente isso do cliente, né, como ele ele admira mesmo né, os profissionais que nós temos, né, quem está atendendo. Então eu acho que essa foi a maior conquista. Né? Você entrar num time que está todo mundo querendo fazer acontecer, fica muito mais fácil de você conseguir colocar as suas estratégias e seu plano é, em ação. Então eu estou muito motivada com o time, o time tem um gás fenomenal e eu estou muito, muito feliz que a gente já está conquistando é, aos poucos, mas já estamos conquistando algumas coisas muito importantes para o negócio da companhia e para a gente poder chegar lá no bilhão. Você acordar e saber que você tem uma empresa onde está todo mundo caminhando no mesmo sentido, está todo mundo no mesmo barco e remando do mesmo lado, né? Então, e você percebe que no final do dia isso tem resultado. Então, isso é muito gratificante. A galera trabalha numa pegada muito legal e o resultado você vê mês a mês, né? É o reconhecimento é, dos gestores superiores, né, é, da equipe, é, esse ambiente familiar que tem essa empresa, né, que a gente pode ter acesso a um CEO, a um CFO, e sem dúvida nenhuma o reconhecimento que o mercado nos traz, né, de estar tá aí, eu vou chutar, desde quando eu entrei nessa empresa a gente é líder de mercado, né, cada ano crescendo mais, então isso é muito motivador, fazer parte de uma equipe vencedora. E você vê uma empresa sólida, que conseguiu administrar bem, é, e, e melhor ainda, conseguiu pivotar, criar novas, é, novas tendências, né? participar do, do, da criação de novas tendências dentro do mercado, uh, eu vejo que, apesar de ter 20 anos, é só o começo. Né?